Muito bom dia, muito boa tarde à Ibero-América. Obrigado por esta possibilidade de moderar esta semana meio ambiental-americana. Temos aqui um painel muito interessante. Sabemos que o tema da biodiversidade é um tema, um tema que devemos tratar com muito cuidado e muita urgência. Devemos travar a degradação, mas também regenerar o planeta. Acho que vamos ter aqui contribuições muito interessantes. Eu sou Eduardo Müller, diretor e fundador de uma universidade virtual regenerativa. E atualmente trabalhamos na regeneração e, e lideramos a iniciativa Costa Rica Regenerativa. Também há o mesmo, as mesmas iniciativas desenvolvidas noutros países, como a Colômbia e outros países, para também a parte produtiva, mas também de biodiversidade. Vamos começar, iniciar este painel com a Piedade Martins, que é Diretora Regional adjunta do PNUMA. Muito obrigado, Piedade. Acho que tem uma experiência enorme em muitos países, não, mas não vou roubar o tempo. Se quiser apresentar, falar uma coisa sobre si, tudo bem. E se não, aproveite bem os seus sete minutos. Muito obrigado, Eduardo. E obrigado a Sergipe pelo convite. É uma honra estar aqui convosco neste painel, acho que vamos tratar um tema fundamental, particularmente sabendo a biodiversidade da região ibero-americana. Gostava de falar sobre a questão do quadro que temos das Nações Unidas sobre a degradação Uh, e temos agora 10 anos de, com o objetivo de evitar e reverter a, a, a degradação dos biossistemas no mundo. Portanto, há uma resolução de março de 2019 da Assembleia Geral, em que se uh, solicitou a, a liderança da Pneuma e da FAO, sobre construção de alianças, grupos de trabalho e praticamente aca acabar esta etapa e, uh, falando, chegando à identidade visual que uh, chegamos a ter no, em dezembro do ano passado. O desenvolvimento da estratégia uh, desenvolveu-se durante um ano e queria salientar que foi, recebemos 2.500 comentários a uh, uma grande comunidade de práticas, há uma rede de peritos e de organizações muito importantes que estão a trabalhar na restauração e que quiseram ligar-se sociedade esforço, porque os objetivos de desenvolvimento sustentável, um ADS para todos e todas, não se vai alcançar se não restaurarmos a grande escala e em todo o mundo os ecossistemas terrestres, de água doce, marinos e de costa, que foram degradados. Por exemplo, alguns dados na região da América Latina e das Caraíbas, sabemos, não, não se está a trabalhar muito neste plano, isto está acontecendo no, no mundo, mas a maior parte dos países aqui a pegada e o consumo de materiais é, é mais alto do que há três décadas uh, e com um PIB mais importante. Estamos, a, estamos a, a criar menos valor, é uma tarefa muito ineficiente, que tem a ver com a emissão de gases com efeito de estufa, mas não só, mas também com outros temas que têm a ver com a poluição, com a saúde das pessoas e dos ecossistemas. Por exemplo, sabemos que a conversão agrícola é uma das principais pressões na perda de ecossistemas, as, as atividades de mineração e a expansão urbana também. Há preocupações muito, muito importantes como no chaco do Amazonas, nos Andes, mas também à volta das grandes cidades vemos uma pressão muito importante sobre os recursos uh, e os ecossistemas que é a base que está a alimentar e dá a qualidade de ar, do ar e da água a essas cidades. Portanto, vimos que a restauração tem vários benefícios, conserva a biodiversidade obviamente para que, quem nos interessa, não é uma agenda importante para, prioritária para todos, mas é muito importante e também, também contribuir para a mitigação da mudança climática e a criação de resiliência, acho que aí se calhar vai haver mais apoiantes. As paisagens também criam... criam Saúde, recursos hídricos que nos vão ajudar a todos e benefícios económicos também, a restaurar os 350 milhões de hectares que foi o compromisso de volta, poderia dar 3 mil milhões de benefícios para o mundo. É um interesse de todos para que haja mais áreas de ecossistema saudável e não só de áreas protegidas, mas também de uma proteção dos ecossistemas fora das áreas protegidas, que também são muito importantes. Não deve ser o único é, esforço, só, só concentrar isso em áreas protegidas e depois no resto fazer o que quisermos. Também gostava de salientar. Hum, e falar da década e da estratégia, que tem várias áreas: a comunicação, a inovação, a troca de experiências. E antes de acabar, também falar alguns minutos de, para dizer que na América, Latina, na América Latina, no Fórum de Ministros, aprovou-se um plano de ação regional com áreas muito concretas, específicas para essa região, e que tem muito a ver com o tema da recuperação pós-Covid a recuperação verde, onde percebemos que, primeiro, um, não, foi, não se utilizou muito despesa pública uh, para a resposta ao Covid, uh, o montante não foi assim tão importante na região, 6% do PIB da região, enquanto outros países e regiões foi 11%, e em certos países chegou-se a 26%, esse anúncio de políticas e programas só 0,5% tem a ver com políticas ambientalmente sustentáveis. Temos o um ambiente por um lado e, e recuperação por, outra, por outro e podemos gerar benefícios estes se esses recursos forem bem investidos em linha com esses objetivos. O plano de ação para a região... Está focado no mecanismo de cooperação em condições para promover e acelerar a recuperação de sistemas, cobre todos os sistemas da região, incluindo, incluindo uh, sistemas marinhos uh, e outros, e, e promover soluções para ligar a restauração com a recuperação socioeconómica e ambiental, tendo uma ligação muito forte entre, muito forte entre os, os meios e a economia partilhar isso com todos os setores e provisões para, para ter uma abordagem ecossistémica nesta mudança climática tão importante uh, nesta região. Apenas foi aprovado o plano, uh, já temos todos, todos os países interessados, a FAO uh, também com o seu apoio, e estamos a, a iniciar o processo de levar este plano à prática. Para isso precisamos de todas as ajudas, todas as mãos, todo este repertório para poder multiplicar e transformar. É, cabo aqui as minhas primeiras palavras e vou ficar atento àquilo que vão dizer os, uh, os restantes palestrantes. Obrigado. Muito obrigado, piedade. Excelente introdução, arranque. Ana Maria Hernández, de IPBS, Plataforma Intergovernamental Políticos, Científicos e Científica, sobre Biodiversidade e ecossistemas. acho que estava no Anambult antes, foi aí onde a conheci há uns anos. Ana Maria, a palavra é sua. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao observador, à SEGIBA, ao PNUMA e à CID por me terem convidado, convidado a participar nesta semana. Disseram-me que uh, pediram para falar de restauração e soluções baseadas na natureza. É um fantástico desafio, mas acho que não é possível fazer isso sem esclarecer primeiro em que estado de deterioração se encontra o nosso planeta. Devemos ser objetivos e começar as contas de forma clara. Como sabem, a mudança na utilização da terra e do mar, com a mudança climática, a poluição a introdução de espécies exóticas invasoras e a sobreexploração são os cinco fatores mais importantes a nível mundial de perda de biodiversidade. A plataforma IPBS, que tem a honra de presidir há dois, desde há dois anos, relembrando-nos que 75% das áreas terrestres foi alterada de forma significativa e chegamos à extinção de mais de um milhão de espécies. São valores que encontramos na avaliação global, que também entregamos há dois anos e que nos mostra que estamos a viver uma destruição muito forte de ecossistemas, tanto terrestres como da aça doce, marinha, como um declive nunca antes visto na história da humanidade. E é preocupante esta perda de biodiversidade que representa não só um risco para a vida na Terra, para o nosso bem-estar como seres humanos, nós dependemos dessas contribuições que nos oferece a natureza, tanto para a nossa alimentação como para a saúde, roupa, olhem à vossa volta, estamos baseados na biodiversidade porque somos parte da natureza, portanto é uma real contradição estarmos a destruir a fonte principal da nossa própria sobrevivência. Esses valores são realmente muito preocupantes, a natureza, falava-se antes, dizia-se é uma fonte de soluções para resolver as crises ambientais que criamos. por exemplo os mares, são os maiores reguladores do clima, e certos ecossistemas como os boscos, outros pontos na América do Sul, as espécies de flora que se encontram aí, são grandes depósitos de gases com efeito de estufa, por exemplo, outros tipos de ecossistemas que temos, que temos a sorte de ter na nossa região como os recifes de corais, por exemplo, as espécies de flora e fauna são grandes contribuidores para a medicina e para a alimentação. Sem a biodiversidade não podemos viver, portanto, estas soluções que nos entrega a natureza não podem ser geradas se os ecossistemas e as espécies estiverem doentes ou em perigo ou degradados. Portanto, vamos partir de uma base, as soluções baseadas na natureza requerem uma natureza saudável e funcional e a restauração é uma das ferramentas mais importantes para chegar a isso, fazendo as coisas bem, baseando-nos em conhecimento científico e sempre com a população local. Como sabem, há uma enorme diversidade de ecossistemas com espécies de flora e fauna e dinâmicas que são características de cada território e em todos podemos observar processos de degradação ou transformação. São muito poucos os passos no nosso, do nosso planeta que uh, ainda temos sem sem transformação. Em certos casos estas mudanças, estas transformações podem ser progressivas e podem-se ver apenas através, de, uh, depois de décadas ou centenas de anos, portanto, podem ser difíceis de perceber. Uh, mas, e outros, Degradações podem ser mais imediatas a curto prazo, como por exemplo as catástrofes com uh, de, o desmatamento ou, ou é, a utilização forçada de terrenos para outras utilizações. Uh, para a recuperação de um ecossistema, depois da restauração, pode variar muito e é muito importante considerar isso. Tanto a restauração não é um tema fácil. É importante as pessoas saberem que não é só... Uh, plantar uma árvore e, e esquecer. Isso vai muito além, é uh, chave para isso, o conhecimento que provém tanto da comunidade científica como das comunidades locais dos povos indígenas e outras, outros conhecimentos sobre a biodiversidade, porque dão as provas, os dados, a informação, a metodologia, os melhores critérios que são de grande valor para iniciar os processos de restauração. Também gostava de chamar a atenção sobre a necessidade de analisar os motivos pelos quais se desencadeiam muitos dos processos de degradação e transformação. Porque, se formos sinceros, todos os de desencadeantes de degradação e transformação simplesmente acabam com a nossa biodiversidade, são promovidos por comportamentos humanos. Portanto, devemos ter um compromisso de, que venha da sociedade para construir de forma cooperativa, não só com a responsabilidade de governo a nível público, como também com o apoio privado e com todos os setores isso não, é impossível se não houver educação, se não pudermos formar as pessoas, se não tivermos uma consciência coletiva para mudar. Por exemplo, os, madrões, os padrões de consumo e produção reforçar o respeito das diferentes visões que temos sobre qualidade de vida e se não aprendermos a ser inclusivos com um diálogo respeitoso entre... Uh, e há outra coisa que eu queria acrescentar a ter em conta para a restauração. E para outras coisas não, mas para esta sim que é paciência. Quem espera ver resultados concretos nos planos de restauração que tem poucos anos, eu vou semear 30 mil milhões de hectares, então quero que de repente recuperar um ecossistema. Nós precisamos dos programas para além de semear e plantar e é, isso só se vê a médio e longo prazo. Portanto, mais do que uma despesa que se considera numa etapa de, de, de, de uma tomada de decisões, a restauração deve ser vista como um investimento que atravessa vários governos, a diferentes etapas de decisão. E, tendo isso em conta, na perspectiva da restauração e no financiamento, poderíamos abordar pontos principais que eu gostava de deixar aqui para a discussão. Cinco pontos principais. Primeiro, realizar ações de prevenção para trabalhar os motores diretos e indiretos de perda de biodiversidade. E também é importante e é básico trabalhar. De forma coordenada entre com as comunidades uh, onde se vão ser vão ser implementados estes programas porque as comunidades locais, as comunidades que vivem nos territórios, territórios uh, uh, nesses territórios são restauradoras e também uh, estudar as capacidades dos técnicos que vão uh, fazer esta restauração porque muitas vezes muitas vezes uh, técnicas mal implementadas são adversas ou intervém de forma contraproducente em termos de restauração. Também é importante ter planos de restauração baseados em, na ciência, tendo em conta tipos de, bio, de ecossistemas e espécies. E também é importante, muito importante pensar sempre em programas de monitorização para seguir estes processos de restauração e o seu sucesso a médio, a curto, médio e longo prazo. Também uh, dizer que tenho a honra de ser membro da, da Assembleia Diretiva de, de, nas Nações Unidas um, sobre a restauração e a uh, Piedade já falou nisso. Uh, também gostava também de ver que nesta década se possa uh, alcançar o desenvolvimento de uma sociedade empoderada através do conhecimento que, que tome decisões baseadas no conhecimento científico uh, disponível e que não tenham medo a trabalhar com outros setores da sociedade para alcançar metas viáveis e que se possam medir em termos de recuperação e reabilitação de ecossistemas através de processos de restauração. A minha frase final que eu gostava de deixar aqui, gostava de, de, de que pensássemos sobre este ponto. O custo da restauração pode parecer elevado, sim, mas o custo da inação pode ser impossível, inestimável, possível de colaborar. A, nossa, a colaboração entre todos é a base do sucesso. De, Deixo-vos então uh, esperando pela próxima palestra. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Maria, por tratar tantos temas em tão pouco tempo. Na discussão gostava de falar da necessidade da abordagem holística. Eu acho que fomos muito reducionistas nas soluções e, e agora devemos uh, misturar todos aqui, uh, a participação de todos. Helena Pita, da Fundação Biodiversidade de Espanha, uh, muito ativa na região centro-americana, Eu estou a trabalhar num projeto deles há, há vários anos, Portanto, imagino que tem muita experiência na região da América Latina, calculo eu, Helena, passo-lhe a palavra. Muito obrigado e por, me, por convidar a Fundação a participar neste painel sobre este tema que é crucial no momento em que nos encontramos. Eu gostava de começar por dizer que, ao relembrar, a importância dos desafios ambientais que temos pela frente, como já disseram os meus colegas, e também da ligação entre as diferentes crises que temos agora neste momento, a emergência climática, a perda de biodiversidade e a crise sanitária estão intimamente ligadas e mostram ou são consequência de uma mesma realidade, como já dizia Ana Maria, a mudança climática é uma das um dos principais motores de perda de biodiversidade, a uh, também a natureza é uma fonte de soluções, como estamos a ver ao, ao longo do painel, e uh, de resiliência também para os ecossistemas e para os sistemas económicos. E por outro lado, a crise sanitária que temos tem, uh, agora tem muito a ver com o custo do sistema, muitas vezes, quando falávamos desses sistemas antes, não dávamos esse exemplo, mas serve de barreira perante as doenças transmitidas pelos animais, as e as zoonoses. Portanto, a origem de todas elas, como estamos, já dissemos, é um sistema produtivo, uma sociedade e uma economia que não respeita os limites planetários. É, perante isto, a ciência tem uma mensagem muito clara, de, tanto do IBEX como do IPCC, a mensagem que nos dão dos cientistas é de avançar rapidamente, de passar a ação e de refletir sobre um novo paradigma, um novo modelo onde se cria um sistema, onde se cria prosperidade, respeitando estes limites planetários que falávamos. Neste contexto, conforme já foi dito, Há ah, uma série de mudanças profundas que se devem produzir. Eu gostava, gosto de relembrar uma citação do economista romano Nicolás Rescu, que foi considerado como o pai da bioeconomia, que considerava que é uma rama da biologia. Eu quero dizer com isso? É necessário ter em conta as leis da biologia, da da, biodinâmica da natureza para entender como se pode uh, conceber este modelo sustentável como dizia a Ana Maria, estamos parte da Ana Maria e somos é, que é uma fonte de prosperidade isso implica a necessidade de, de conservar e como o Eduardo dizia na, na introdução regenerar, a conservação não é, não é suficiente os danos são tão profundos que precisamos de, de recuperar restaurar e neste sentido O trabalho que ainda temos pela frente é ver como podemos reforçar o papel da natureza para continuar a vento neste contexto, a fazer investimentos na natureza que transformem a economia e que sejam socialmente inclusivas. Neste sentido, temos um quadro normativo, temos o quadro internacional na década da restauração e dos compromissos associados que fazem parte deste quadro, que nos dão orientação, nas próximas semanas também vamos ter, vai ter lugar a escopo de biodiversidade e de mudança climática também, e no que se refere ao trabalho da Fundação há uma série, temos, também temos um quadro europeu e uh, nacional que determina uh, o nosso trabalho nesta área, uh, entender a Lei de Mudança Climática Nacional, uh, os fundos de recuperação pós-Covid também. Mas o que eu queria partilhar convosco é como, passando a aspectos mais operacionais, como a Fundação desenvolveu duas linhas de trabalho que procuram aplicar estas soluções baseadas na natureza. E quero falar delas porque acho que dos dois lados do Atlântico, os países e as sociedades e as economias Estamos a enfrentar problemas parecidos, embora em contextos diferentes, e que vão produzir muitas lições aprendidas e requerem a concessão de soluções inovadoras que podem ser objeto de troca e de aprendizagem. Portanto, acho importante uma coisa que a PEDA dizia no princípio, que é não... Não limitar a natureza aos espaços, aos espaços produzidos. Integrar a natureza e o papel que tem a biodiversidade em todos os meios é um aspecto-chave. Neste sentido, a urbanização é um processo que se está a desenvolver em toda a América Latina, também na Europa e em Espanha, e o papel das soluções baseadas na natureza nas cidades pode ser um aspecto-chave. É evidente o papel também que podem ter também a produção vegetal para combater o ruído e a poluição. E não só em relação à saúde e à qualidade do ar, mas também outros aspectos da saúde, como a saúde mental, Uh, que também acho que tivemos uma experiência muito direta depois destes, depois destes longos meses de pandemia e de confinamento. Outra linha de trabalho que eu acho muito importante e já foi mencionada nas palestras anteriores é o papel da natureza como motor de desenvolvimento, as oportunidades de emprego que Pode ser desenvolvidas a partir desta mudança de modelo, um processo de recuperação verde de investimentos, que priorizem este modelo económico respeitoso com os limites planetários e o interesse de desenvolver instrumentos e de promover uma bioeconomia ou estes sistemas económicos. Como já disse, podem produzir receitas muito superiores ou benefícios muito superiores ao custo da inação. Na Fundação, neste sentido, desenvolveu vários instrumentos, convocatórias, projetos, formações, etc. E o que eu acho importante salientar aqui é, é que o nosso objetivo é produzir mudanças transformadoras. Pensamos que deve haver uma mudança e para isso é importante que o volume dos projetos seja suficiente, isso sim, mas, mas não basta, não é só uma questão de volume de financiamento, mas também de como estas mudanças são realizadas, como se medem, como podemos aprender desses processos e neste sentido criar, ter um impacto. Se calhar... Com isto vou uh, deixar outras reflexões para a parte do debate, mas uh, salientar aqui a importância da mudança cultural que deve acompanhar esta mudança cultural, uma nova economia que requer mudanças uh, estruturais e um apoio político mas também de toda a sociedade. E também a importância de uh, mover a, a ação dos cidadãos. Não podemos cair no pessimismo, mas esta mensagem de urgência e de necessidade de mudança deve ser ligada à mensagem de que a ação coletiva pode produzir essa mudança e que uh, estamos no caminho certo se cumprimos os compromissos que temos em cima da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Helena. Sim. A questão é como conseguir essa ação coletiva e passamos à ação, e não ao diagnóstico e à discussão. Agora temos a Charles, da Sociedade Brasileira de Estação Encológica. Adiante. Muito obrigado. Rafael. É, eu vou compartilhar a minha apresentação porque a, nossa, a minha fala agora ela já endereça é, os movimentos nacionais de restauração. Ou seja, quando a gente encontra um chamado global como o da década da restauração, normalmente imaginamos é, um movimento que se estabelece globalmente e naturalmente é, ele se dissemina para todo mundo. Né? E quando vamos até a FAO ao NEP, é, que estão liderando essa década, eles nos devolvem essa tarefa né então o que que a década faz a primeira uh, ação da década o primeiro eixo é empoderar um movimento global e a uh, unep e FAO nos dizem a o movimento global se dá conectando e fortalecendo as ações de muitos né E quem são esses muitos eles são muitos então evidentemente não podemos trazer todos aqui eu vou fazer então esse papel de tentar trazer um pouco de alguns rostos, né? é, algumas organizações que estão fazendo a década da restauração acontecer na prática, né? no meu caso, a partir da experiência do Brasil. Então, é, eu sou de presidente da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, estou representando nossos mais de 500 associados que começaram a partir de um grupo é, que em 2010, então, nós costumamos dizer que a década da restauração já está sendo organizada há mais de uma década, é, no nosso país, no Brasil, uma série, um, grupo de, um grupo de especialistas no assunto se reuniu a partir do momento em que haviam as metas de Aichi, já as primeiras metas claramente é, voltadas para a restauração dos ecossistemas, então, precisamos conectar e aí nós tínhamos... É, é, participantes de todos, todas as regiões do Brasil, como sabem, o Brasil é um país de dimensão continental, e a partir desse momento, um movimento realmente aconteceu de baixo para cima, uma rede sem uma, uma organização no, no sentido de uma uh, governança, uma liderança, era simplesmente uma rede de pessoas que trocavam experiências, que passaram alguns anos formando um movimento realmente de baixo para cima, até criar a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica em 2014 e fazer as primeiras Conferências Brasileiras de Restauração, a primeira em 2017, é, junto com a Sociedade Internacional, a CER, é, uma próxima em 2018, e aí vocês veem o grupo crescendo, né? é, e nós temos esse ano mais uma conferência online a ser realizada em novembro, um pouco dessas fotos só para mostrar alguns desses rostos que vão se somando ao movimento, mas verdadeiramente é o que eu trago é a importância de ter o bottom-up é, dentro das iniciativas de restauração. Para isso, para conectar e fortalecer as ações de muitos, eu trago também, a pedido dos organizadores, uma vitrine da restauração, ou seja, um portal que nós criamos e lançamos no ano passado em parceria também com outras organizações, além da Sociedade Brasileira de Restauração, que atua apenas nesse tema, também outros movimentos, como a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que traz a restauração como um de seus componentes, e movimentos regionais, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e a Aliança pela Restauração da Amazônia, Movimento de Restauração de Biomas. A partir de uma ampla campanha para que os entes da restauração enviassem os seus contatos e informações nós criamos essa grande vitrine hoje disponível neste endereço abaixo na qual podemos realizar a busca pelas pessoas que efetivamente e instituições nós temos 500 organizações e pessoas que fazem parte da sociedade mas as iniciativas é, que vocês encontram aqui é, de é, quase 300 instituições já cadastradas é possível encontrar eh, nas diversas regiões do Brasil quem são as organizações nos diversos elos da cadeia de valor da restauração. Então você tem aqui eh, as estatísticas relacionadas à representatividade dos diversos biomas, das diversas formações vegetacionais do país, e temos a ferramenta, aqui um exemplo de uma região de interseção entre dois dos hotspots mais conhecidos, que são... A Mata Atlântica e o Cerrado, e aqui as organizações em cada uma dessas árvores que oferecem serviços de restauração. Aqui nós temos também a busca por filtros, na qual podemos selecionar ali, dentro dos biomas que ocorrem no país, quais são os elos da, da cadeia da restauração. Então, para dar alguns exemplos, quem são aquelas instituições que produzem mudas, que coletam sementes nativas, que implantam ações de restauração, oferecem serviços de apoio técnico, extensão rural, manutenção eh, e também por estados da federação, nós temos então a possibilidade de encontrar eh, as, os cerca de 300 eh, cadastrados ali na cadeia da restauração. Então, é, só trazendo essa como uma, uma iniciativa de efetivamente fortalecer, conectar quem precisa de serviços de restauração. Hoje tem um local para encontrar, então, uma plataforma já disponível, é, que pode também ser replicada em diversos países e estados. É, também é, atuamos fortemente na, na comunicação, divulgação é, dos conceitos. Né? Então, temos aí o documento dos princípios e padrões Internacionais para a Prática da Restauração, esse documento da Sociedade Internacional, da SER, é, que a, foi traduzida para o português e lançada, então os, os membros da, da, da comunidade de falantes de português já podem acessar a partir desse mês esse documento, é, que foi também é, disponibilizado para o espanhol é, no mês passado e agora em português para uniformização junto a gestores públicos, implementadores de restauração, academia, sociedade civil, falarmos a mesma língua. Então isso é muito importante. Criarmos o um movimento, fortalecermos a ação de muitos, falarmos a mesma língua e promovermos essa integração entre aqueles estudiosos e praticantes da restauração, para que efetivamente consigamos atingir todos esses, essas metas fenomenais no Brasil. Nossa meta é de 12 milhões de hectares de restauração, mas temos todas as metas globais até chegar àquele 1 bilhão de hectares que, globalmente, a década da restauração diz que é importante atingirmos. É, agradeço pela atenção de vocês como uma primeira contribuição, é, depois das falas é, de Piedade, Ana Maria e Helena, para que possamos também ver o movimento daqueles que fazem a restauração nos seus territórios, eh, chegando e se acoplando a esse grande movimento global para atingirmos eh, as nossas metas e conseguirmos ter aí os serviços ecossistêmicos provenientes da restauração que são fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Fico à disposição, obrigado. Bom, bueno, e... para começar a discussão, quero ser um pouco, quero provocar um bocadinho. Quando começamos a falar sobre educação ambiental, cometemos uma, um erro dissemos às pessoas que tinham que cuidar da na natureza, mas não, não é verdade. A natureza cuida bem dela própria e o que deve ser ensinado é que nós dependemos da natureza, não é ela que depende de nós. Atenção, se a natureza não está a funcionar, nós não podemos existir. Portanto, a conservação da biodiversidade não deve ser uma coisa de biólogos, é uma coisa de todos. Então, temos que passar para uma visão mais integradora, onde a paisagem urbana, a paisagem rural, a paisagem agrícola, todos têm que uh, oferecer uh, e trabalhar para o ecossistema. Aqui na Costa Rica temos já um grupo uh, a funcionar com polinizadores, portanto, é, um é algo que não deve acontecer, por exemplo, numa paisagem que já está a funcionar. Temos que uh, ser conscientes que temos que minimizar os impactos uh, que estamos a causar no ecossistema impactos comunitários e econômicos, que têm depois consequências económicas também. Eu acho que até este ano começámos a ver mais, mais integração do... implementação dos trabalhos das convenções. Obviamente, agora, por exemplo, estamos agora a centrar-nos nos carros elétricos, Uh, em vez de, por exemplo, estar a, a trabalhar uh, sobre os solos, há, há evidências científicas e provas científicas que podemos mudar uh, as alterações climáticas, podemos inverter essa situação e, e, e realmente podíamos estar a trabalhar noutras coisas, de outras formas para poder consegui-lo. Então, como é que vamos passar para este, esta nova visão, não? Como é que fazemos esta troca de visão? Porque, uh, se formos a ver, há, uh, estamos demasiado centrados e limitados uh, por povoações enormes que desapareceram. E, obviamente, essa ideia, esse valor é mais científico e académico do que funcional. Quando olhamos para... Para a Covid-19, fala-se de vacinas, tratamentos, custo, e o relatório o Pandemic Report falou de 827 mil possíveis vírus. Que podem aparecer amanhã, se continuamos a destruir a biodiversidade, são milhões, trilhões, mil milhões que estão a, a, a investir na cura e que deveriam estar a ser investidos em fortalecer a biodiversidade e inverter uh, o que é a abundância climática. Em dois meses podemos conseguir 800 espécies de uh, insetos que não estavam antes, em seis meses podemos ter uma população de uma quantidade de borboletas muito superior à que tínhamos antes em hortas, por exemplo, em campos onde não uh, existiam antes ou não existem agora. A minha pergunta é como podemos dar esse passo mais além? para evitar essa fragmentação e realmente conseguir criar um desenvolvimento a nível de país, de biorregiões. José Manuel do Chile faz uma pergunta para Ana Maria, que é como uh, criamos uma abordagem bioregional, devemos sair das, dos grandes projetos de monocultivo das árvores e conseguir uma visão muito mais integral. Pilar, essa pergunta é para ti. Bom, Vou tentar ser breve uh, para que os meus colegas também possam partilhar algumas ideias. Bom, uma ideia é que eu sou convencida de que a restauração deve estar na moda, deveria estar na moda. Eu, desde que, desde que sou ambientalista, por assim dizer, desde há muitos anos atrás, planto várias árvores por ano. Já sei que não é, não é que eu não é uma ação única, todos devemos fazer isto, não é? Uh, Parece-nos inadmissível que alguém retire um espaço verde. Fala-se muito de, de que seja inadmissível uh, fechar teatros, por exemplo, de edifícios, mas eu acho que deve ser inadmissível uh, deixar morrer e retirar espaços verdes. Este tipo de sensibilizações são muito importantes. Aqui, em, aqui no Panamá, conseguiu-se fechar uma obra muito importante, porque estava, por exemplo, num espaço protegido, na semana passada tivemos o, a Semana do Consumo Sustentável, e eu acho que os consumidores estão a, a, limitados, estão, estão presos numa, numa espiral de consumo, da qual já nem sequer somos conscientes a nível ético, mas cada vez mais... A, a verdade é que temos o poder de, de decidir e, tem, e podemos dizer que não a determinadas coisas, então Trata-se de uma responsabilidade coletiva e de poder nos responsabilizar pelo que está à nossa volta, porque obviamente não se pode substituir uh, um, um bocado de natureza por outro. Ou seja, não é, não é que possamos destruir um bocado de natureza para por outro novo, não. Trata-se de a respeitar o espaço que já está, que já existe. A sabedoria tradicional diz que somos um com a natureza e o outro dia surpreendidas porque diziam que na sangue descobriram já, foram encontrados já microplásticos no sangue e na placenta, mas como, como é que isso não vai acontecer? O microplástico está em tudo, em todos os sítios, é óbvio que eu tenho microplástico no corpo, se a natureza de, destrói, se destrói, a humanidade vai sofrer com isso, é um, é um conceito global. Somos um, não é? É um, é um conceito que pode ajudar a implementação de uma nova ética uh, que seja mais consciente do que está a acontecer à volta de uma forma mais, mais imediata, mais além do que acontece nas redes sociais. Bom, obrigada. Eu quero chamar a atenção e na verdade é que o Eduardo dizia Falava sobre o relatório da, da pandemia que saiu há pouco tempo no IBEX e também queria sublinhar, destacar uh, o relatório que os nossos polícias do IBEX, juntamente com os, o relatório dos polícias do IBEX, fizeram sobre a mudança, mudança climática e biodiversidade. Então temos saúde e biodiversidade no contexto da, da, da pandemia e no relatório que fizemos com a BCC. O que é que acontece? Nós encontramos, uh, estamos a ver, estamos a ver a situação de uma forma uh, dissociada e o que vimos é que são visões diferentes do mesmo problema, ou seja, não podemos ver a mudança climática, a falar de mudança climática, de contaminação, de perda de biodiversidade, de uma forma separada, porque basicamente são as, os mesmos motores de perda de biodiversidade, os que aumentam os motores da mudança climática e de contaminação, e dessa forma são... Uh, dessa forma as soluções que encontramos como seres humanos para poderem inverter os processos de mudança climática, contaminação e perda de biodiversidade são aqueles que nos podem ajudar portanto não é que não temos que trabalhar de uma forma separada eu faço eu falo desde o âmbito científico quando nós fazemos projetos nós temos uma consideração complementar e a biodiversidade está associada às partes do setor climático, de, ao setor, ao fator climático e aos todos que incluem a contaminação. Portanto, nós temos uh, os problemas de uma forma complementária. O problema, é se vocês veem um, um pouco a história, apesar de que a ciência conseguiu ver, ver e reconhecer essa complementariedade, a política e a economia, não. A política e a economia tem têm estado sempre a separar estes processos. Então, desde que não fiquemos presos, toda a conjuntura internacional, temos que chamar a atenção de forma conjunta, aqueles que se tomam as decisões de biodiversidade, sem isso não podemos tomar decisões que possam uh, uh, enfrentar e resolver estes problemas de uma forma conjunta. e é por isso que às vezes é tão difícil não? pensar qual poderia ser uh, a solução em que todos possamos trabalhar no terreno e a nível local. Estamos a conseguir fa fazer isto de uma forma fantástica. As comunidades indígenas, locais, a nível urbano... Uh, Alguém dizia em Colômbia, tenho experiências maravilhosas, no bairro da Urá, aqui também, na cidade de Montreal, em todo o Quebec temos vários exemplos maravilhosos que podemos levar a cabo, mas a vontade política um, de deixar de um lado promessas, as promessas e implementar e concretizar essas promessas, é muito importante. A pergunta do José Manuel também é muito... Eu vejo a restauração como um instrumento que é parte da gestão territorial sustentável. Então, nós podemos chegar a poder gerir os territórios de forma sustentável com a restauração, sempre que seja de uma forma coordenada, bem feita, com a participação social, mas a restauração é uma ferramenta coordenada e complementar com o trabalho social. Não é um, algo que se possa também separar. Portanto, deixo. Fico por aqui, por agora, muito obrigada. Marilena, muito obrigada. Obrigada, Eduardo. A verdade é que não posso estar, não posso concordar mais com a tua análise. Estou de acordo. Há muitos anos que falamos em integrar a biodiversidade em todas as políticas setoriais. Temos também de pensar em integrar a biodiversidade em todos os territórios não é uma questão uh, de paisagens protegidas, que são fundamentais, claro, e tem um papel muito importante, sim. Uh, um papel que pouco a pouco foi, uh, pouco a pouco tem estado a ser introduzido, o conceito de conservação também dentro dos, das paisagens agrícolas, uh, que tem uma biodiversidade muito rica e cada vez é, é, é considerada mais importante e que faz parte da agenda de vários uh, governos locais, não? Uh, introduzir a biodiversidade dentro da planificação urbana para evitar exatamente todos os problemas relacionados com a saúde e a qualidade de vida dos habitantes. Nesse sentido, o desafio, como dizias, é como conseguir, não, esta visão mais integradora, mais ampla e que isso se possa uh, tornar realidade, é verdade que a nível legal muitas muitas das atividades que estão a realizar têm um impacto positivo tanto na luta contra a mudança climática como a melhorar a biodiversidade. Mas a verdade é que não há uma uma receita, não é? Porque, uma só receita porque os problemas são muito diferentes. Acho sim que nestes últimos anos conseguimos aprender uh, nestes anos de pensar, não é? De ver todos os processos que aprendemos que há algumas coisas que são as pessoas... Há alguns aspectos que são chave muito importantes e que, e, e que é tomar decisões, decisões baseadas na ciência. Parece fácil, mas não é, não é assim tão difícil e há várias instituições como a Fundação que eu dirijo, que é uma fundação do setor público, tem um papel muito importante de desenvolvimento, a desenvolver, Outro fator muito importante são as alianças, já porque não há nenhum setor da sociedade que possa lutar sozinho contra a mudança, a mudança climática e a perda de biodiversidade e a pandemia. É, é importante que haja uma associação de todos os beneficiários uh, e é necessário que o setor privado possa encontrar um lugar ativo, e, uh, foi fundamental, porque o setor privado tem de... tem que se ver cada vez mais, portanto, ele próprio, não é? Mas como um fornecedor de soluções, tem que se reconhecer ele próprio como um fornecedor de soluções. Havia muitíssimas coisas por dizer, mas também queria falar também sobre a educação e a comunicação. parece muito importante saber transmitir bem a mensagem, não com aquele otimismo um pouco parece que não, tem, que não tem razão, mas um otimismo é uh, que possa convidar uh, uh, a população, possa transmitir essa, essa vontade de fazer coisas à população, esse otimismo uh, que faz trabalhar para o bem de todos, não é? Gracias, Rafael, vai nessa. Eduardo, as pessoas se importam com o que faz parte do cotidiano delas. Então, nós precisamos investir muita energia, quase toda a nossa energia, nesses primeiros anos da década, em que as pessoas ah, sejam tocadas, o que faz parte da vida delas. Então, o que toca o bolso delas? No cenário pós-Covid, a inflação é uma realidade em todos os países, a inflação vai aumentar ainda mais com a destruição dos serviços ecossistêmicos. Qual é essa relação? né? o que toca os votos dos políticos. Né? Os políticos ah, precisam saber o que, que eles vão ser cobrados sobre a restauração. A gente está soltando um estudo ah, em breve sobre quantos empregos podem ser gerados pela restauração no Brasil, no pós-Covid. O que toca ah, a saúde das pessoas, a, a relação entre as áreas com mais e menos ecossistemas preservados, ah, a quantidade de... Uh, doenças que aumenta né, a cada quantidade de ecossistemas saudáveis ou degradados ao redor dela. Também estão saindo vários estudos sobre isso. A gente precisa levar ao público. Enfim, o que toca a alma das pessoas, como o Piedá falou uh, em última análise, é o que elas vão uh, se sentir conectadas com o que toca a sua alma, com o que ela sente de unidade em torno da restauração. Então, estamos, por exemplo, apoiando um festival de filmes ambientais, que esse ano terá uma mostra só dedicada à restauração, né? o filme ambiente. E a, a arte, então, é uma das principais formas é, da gente tocar a alma das pessoas, e por meio da cultura, de modo mais amplo, não só da arte, com a cultura de todos os povos, não só, é, incluindo os povos tradicionais e indígenas. aqui no Brasil, nós fizemos o lançamento global da década com cinco mesas com ampla com presença de uh, povos tradicionais indígenas com seus representantes para falar né para todos então o que toca as pessoas o que entra no cotidiano delas acho que essa é a questão para não adianta avançar mais do que isso como uh, acho que foi a PEDA também falou de termos paciência né uh, foi você Edu. Temos que ter paciência, e eh, as pessoas eh, vão incorporando, então vamos focar os primeiros momentos da década em que todos saibam que existe a restauração e que ela é muito importante para a vida delas, por meio das organizações que atuam localmente e regionalmente, principalmente. Eu não tenho certeza que há tempo para ter mais paciência. Há um aceleramento tão, tão grande, tudo isso. Eu era muito ativista, não falava com congressos, com, com presidências, com todas as COPs e mais alguma, etc, etc. E depois uh, inspirei muito em Max Fowler, que disse se queres mudar um sistema, construi um que seja melhor, que torne o anterior obsoleto. Se nós pensamos nas, pouca, nas poucas frases das organizações que vocês representam, como é que poderíamos construir um futuro melhor, se vemos o que passou no passado, em que demos férias, algumas férias da natureza que se recuperou de uma forma incrível. Então, realmente, a Covid foi um grande presente, deu-nos avisos, deu-nos várias uh, condições extremas e nós não ligamos nenhumas, porquê? Porque as, as populações mais vulneráveis foram as mais afetadas. Mas agora, claro, nós chegamos a um ponto em que uh, todos temos que pensar -se todos uh, sobre este próximo futuro, como é que poderemos construir este futuro que torna o anterior obsoleto? Porque não é possível mudar, não é possível mudar o sistema, temos que demonstrar realmente, temos que dar exemplos, todos temos exemplos, mas como é que podemos criar um storytelling inte integral, completo de esperança que prove que podemos mudar temos a possibilidade de mudar tudo isto de uma forma rápida. Muito obrigada. Uma pergunta difícil para os poucos minutos que temos. Eu acho que há dois temas, não é? Retomando temos uma, um, precisamos de uma nova ética. Temos agora as novas gerações que estão mais preocupadas com o tema ambiental, às vezes falam, não é? Steven Spielberg disse que uma, um filme como O Tiburão, hoje em dia, por exemplo, não poderia ter sucesso e por exemplo, aquele filme do, do que era modelo de touro, em que encontrava uma criatura na Amazonas e, e o, o protagonista se apaixonada, agora já é diferente, não é? É uma sensibilidade climática diferente, mas que está muito presente ainda nas redes sociais. Há muita inércia, muita informação e nós vemos, por exemplo, na agenda da mudança, da mudança climática, há muita inércia, mas pela nossa parte Há tanto movimento, tantas iniciativas a nível local que eu acho que realmente podem ser esses os movimentos mais fortes, não é? Falta só que possam conectar uns com os outros, é, para que as pessoas possam é, conhecer-se, trocar ideias, não só na restauração, em todo o tipo de setores. E aí, é, esse é o papel também das Nações Unidas, poder conectar essas pessoas, esses grupos, para que sejam conscientes de que, de que têm força, de que têm poder e que podem mudar o estado das, das coisas. Maria. Obrigada. Bom, hum, eu aproveito para uh, retomar o que dissemos na nossa operação global da é que é o melhor cenário, o único quase, são as mudanças transformativas e as mudanças transformativas necessitam que nos atrevemos a, a, a enfrentar mudanças radicais, a levar a cabo mudanças radicais que são difíceis, porque, obviamente, a, a, a, afetam os nossos hábitos intrínsecos a nível social, mas temos que, que atrever-nos a mudar os hábitos de consumo, a, devemos mudar a forma como estamos a gerir os nossos resíduos, devemos atrever-nos a mudar a forma como estamos a, a fazer justiça e haver a justiça em forma como estamos a respeitar, porque não, não estamos a ser justos, não estamos a respeitar agora atualmente a natureza. E eu acho que vemos que é muito é muito importante que as pessoas se apaixonem. Todos diziam isso, a piedade a Rafael e a Helena. As pessoas têm que apaixonar-se, mas eu não vejo. Eu não vejo aqui sentados quem não estão namorados, aqueles que não estão apaixonados, e como dizia uma grande amiga minha, uma amiga minha na Colômbia, isto é dar missa a padres, aqui estamos os que estamos convencidos, obviamente, não é? Onde é que estão aqueles que ainda não estão convencidos? A grande mudança transformativa começa quando nós podemos sentar-nos a conversar sobre como construir um futuro melhor com todos, com os que estão convencidos, com os que não estão convencidos, com os que estão a destruir com os que estão a investir, com os que querem construir, assim é como nós podemos fazer construir um diálogo intergeracional. Outras coisas tão interessantes que uh, comentaram, gostaria de voltar a falar de todas elas, mas vou vou tentar centrar. Parece muito importante a reflexão sobre a ética que da Piedade da Ana Maria, tanto a nível nacional como no espaço, não é? Esse equilíbrio entre os países mais desenvolvidos e os países em desenvolvimento e também entre espécies, habitats, ecossistemas, etc. etc. Parece que é chave, faz algo chave, porque serve para entender como, como estamos situados, como nos vemos uns aos outros, como nos relacionamos com a natureza, Obviamente, como tu dizias, não precisa que tomem conta dela, mas temos já que deixar que ela tome conta de nós. Se calhar, como reflexão, gostaria, parece muito interessante, o conceito de saúde e de como, de uma forma global, como todos nós tivemos uma, uma experiência pessoal no planeta, todos no planeta, da relação com a natureza, e também parece muito importante. As, as trocas e as mudanças culturais e também, como tu dizias, Rafael, é preciso chegar às emoções das pessoas, não é? A mensagem científica dá-nos uma, uma mensagem muito clara, as emoções são os que levam à ação. E é verdade que não há receitas, mas eu acho que pouco a pouco vamos encontrando ideias e pontos de de entrada, de, de encontro para isso, eu acho que, se calhar, um o de Esperança, como dizia a Piedade, é ver como os movimentos juvenis entendem e estão... entendem o que, está, o que está em jogo e entendem a importância do seu futuro, que está em jogo. Para esperar a formação de uma nova geração. Está escrito lá nos princípios da década. Temos que formar uma nova geração. Eu fiquei pensando, essa é a geração Y, Z, millennial, e depois vai ter a geração restauração? Não, a gente não tem tempo para isso. A geração restauração tem que ser o conjunto de todas as gerações. Daí a importância de realmente ser intergeracional e urgente, porque que nós não temos tempo de uma próxima geração, nós não temos tempo... É, de divisões nesse momento das escolas de a restauração que faz x, y, z mas nós temos tempo de envolver toda a população do planeta e é para isso que nós temos que a, nos direcionar porque às vezes pensamos é, quando essa etapa é pulada e já vamos para todas as outras né, é, ela não vai ser efetiva não podemos chegar no final dessa década e ter uma quantidade significativa de pessoas que não sabem que passou a década da restauração. Então, precisamos entender essa urgência de fazer agora um envolvimento amplo e que seja com todos os setores efetivamente, para que saibamos que aí sim dá tempo de agir e temos uma década para isso. Bom, já acabou o tempo, uh, acho que outro tema que... Havia também em consulta o tema do diálogo e eu acho que sim. Muitas vezes ouvi falar sobre há que levar a ciência às, às pessoas, mas também há que levar a sabedoria. Afinal, é, é importante. Sabemos tantas coisas e continuamos no caminho para a ascensão. Não estamos a utilizar essa informação, essa ciência de uma forma construtiva a construção de um, ciclo, um século de conhecimento é uma grande parte realmente desse erro deveríamos ter mais duas ou três sessões para poderes partilhar mas vou ter que fechar, agora já só vou ter que terminar a sessão, já passamos o tempo quero agradecer a todos vocês Rafael obrigada. foi um prazer poder ouvir o teu diálogo tenho esperança também Uh, ver tantas mulheres em organizações tão importantes é fundamental, porque existem o, o preciso cuidado. Adorava ver mulheres presidentes jovens em todos os países. Se fosse assim, não tínhamos um os problemas que, que temos agora, por isso quero agradecer a todas, a Rafael, também a ti, esta... Desejo a todos uma feliz tarde, noite. Querida América Latina, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. obrigada. Um grande abraço. Muito obrigada. Saludos. Sorte com seus quezeres. Nos veremos pronto. Veremos em breve. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada.